Olá meus amigos, vamos aí para mais um vídeozinho e nesse vídeo você vai receber uma dica muito importante Então vai prolongar a vida útil do motor da sua moto A primeira dica é a troca de óleo A troca de óleo é de grande importância para o motor da sua moto A cada mil quilômetros rodado, isso no caso que eu estou falando da XRE 190 a recomendação é essa, usar o óleo específico, especificado pela Honda, e que a troca seja feita a cada mil quilômetros. Às vezes a gente chega na oficina e eles dizem que a, tem um óleo que roda dois mil quilômetros, outro roda 1.500 km. Não caia nessa, coloque o melhor óleo que tiver, que eles indiquem para 2 mil km, porém troque a cada mil quilômetros porque isso vai prolongar a vida útil do seu do motor de sua moto e também você está sempre verificando o nível do óleo do motor porque muitas vezes você manda colocar um óleo em oficina e você e passa desapercebido e o mecânico ou o trocador de óleo coloca a quantidade menor muitas vezes por maldade outras vezes por não saber que o ideal para essa moto aqui é um, é um litro de óleo e a outra dica muito importante também para ter vida longa no motor de sua moto é você não forçar demais o motor não andar com a aceleração muito alta, para quem quer prolongar a vida do seu motor, são dicas infalíveis. Se você fizer isso aí, você vai ter o motor de uma moto dessa aqui por muitos mil quilômetros. E era essas as dicas, e falou, e até o próximo vídeo, galera!